Eu vou falar um pouquinho sobre o GraphQL, que ele é uma nova forma de escrever APIs. Ele basicamente tenta solucionar quase todos os problemas do REST de uma forma muito simples e prática. Então, OK. É, falando um pouco sobre mim, meu nome é Aleph Souza, eu trabalho como desenvolvedor full stack lá no Masters e também como CEO dessa consultoria AS.dev. É, você pode me encontrar em qualquer rede social, como arroba Souza, ou no meu site, que é o as.dev. E, atualmente, trabalho com várias linguagens de programação, com mais foco assim, em PHP e JavaScript. E, no final, você vai poder achar todos os slides e código gerado nessa talk, que ele também é no meu site, as.dev.talks. Mas, antes de explicar o que é o gráfico real, a gente precisa entender o que é uma API, né? As APIs são basicamente uma forma de você criar integrações entre sistemas. É, quando você quiser, por exemplo, consumir um dado do Facebook, por exemplo, é, você pode utilizar a API do Facebook e retornar uma lista de posts, por exemplo. Você vai ter toda uma fórmula de autenticação e tudo mais para você poder se identificado e verificar se não está abusando demais da API do Facebook essas coisas. É, você pode criar APIs para suas próprias aplicações que é o mais utilizado assim, para basicamente um aplicativo mobile poder se comunicar com seus dados armazenados no servidor e tudo mais. É... O diagrama de um web API é basicamente esse, é... onde web apps, IoT apps, mobile apps, desktop e outros, eles podem se comunicar na web API, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente também, é, essa UBI API, que geralmente é uma URL que você envia e recebe dados. Ela se conecta com sua lógica de negócios, faz alguma alteração no back-end ou no banco de dados, e assim acaba retornando os dados para sua aplicação poder renderizar na tela normalmente. Por exemplo, você pode enviar um post para uma URL, um post de um usuário, e receber uma lista de posts que vem do seu banco de dados e tudo mais. É, eu dou uma explicada bem mais a fundo em UBI APIs. É na Campus Party Rondônia do ano passado. Quem tiver algum interesse em ver, pode só pesquisar construir uma Web API do zero no YouTube, ou então acessar essa, essa URL: bit.ly/talk/web/apis. Lá eu explico todos os conceitos de REST, de Web APIs em geral e tudo mais. É... Geralmente, as Web APIs elas usam o tipo de dado JSON. Existem outros além desse, como o xml, por exemplo, mas as web APIs modernas geralmente utilizam json, que é basicamente essa estrutura, que tem chave, deixa eu ver se aqui aparece, que é basicamente chave, valor. Eu posso passar um array entre conchetes ou então eu posso passar mais um dado dentro. Aí que poderia ser um nome, aleph, é, idade, 22 e assim por diante. Isso aí é, basicamente, quando o seu app do Facebook, por exemplo, ele se conecta na internet, ele pega esses dados nesse formato lá do servidor do Facebook e retorna para te exibir no um aplicativo deles. Mas o que seria o GraphQL? Né? O GraphQL ele não é um, nem uma linguagem de programação, nem um framework. Ele é uma especificação de em linguagem de consulta de dados. É, como especificação, é, existem vários frameworks em cada linguagem que tenta implementá-los. Basicamente, tem frameworks para PHP, para Java, JavaScript e tudo mais. Mais só frente, eu vou fazer um live code aqui explicando como é que se implementa um servidor GraphQL do zero em Node.js, por exemplo. Ele possui três princípios básicos. São muito além desses, mas os mais comuns são os chips, as carries e as mutations. Com os chips, eu consigo criar validações e dizer exatamente o que, que meu chip pode ter. Ou seja,. Quando eu coloco type user, ele vai me retornar um objeto JSON, que sempre vai ter chave ID, que vai ser um número, chave nome, que vai ser um texto, e uma idade, que vai ser um int também. Se eu passar algum dado a mais ou algum dado a menos que seja obrigatório, ele vai é, estourar um erro e vai acabar não permitindo a execução do usuário, de, desse dado. Bom, as queries é uma forma de consulta do GraphQL. Ao invés de ter vários endpoints, como se fosse uma REST API, ele tem apenas um endpoint que você envia dessa forma. Por exemplo, eu quero receber uma lista de usuários, eu envio uma carry, dou um nome para essa carry para poder consultar no histórico depois, que eu passo o user e eu digo que eu quero receber o ID, o um nome e a idade dele. Se eu não quiser, por exemplo, usar o campo idade, eu posso apagar ele daqui e assim retornar menos dados. Assim, se você tiver um... Num app que a conexão de internet seja difícil, por exemplo, você pode retornar somente o necessário para aquela aplicação, tanto que, por exemplo, pode ter um campo que você usa só no seu app iOS, mas não usa no seu app Android, aí você pode só retornar apenas o necessário, você não retorna toda a sua API inteira. As mutations aqui no GraphQL, elas fazem o que seria o post, push, patch, delete do REST, de uma REST API. Com elas, você pode adicionar dados, excluir dados e tudo mais. Basicamente, são coisas que vão gerar mutação no seu banco de dados. Que, por exemplo, se eu enviar uma, uma mutation é de usuário é, e passar nome, idade, eduarda 20, vai acabar aparecendo aqui na minha lista de usuários retornados naquela query anterior, que seria essa user. Assim, eu acabar adicionando um novo dado, que seria o equivalente ao post. Uma coisa muito legal também é esse sistema de variáveis, ou seja, você não precisa fazer concatenação nem nada. O próprio framework que você estiver usando de GraphQL no front-end, ele vai tratar essa união e concatenar automaticamente. Assim, impede que, por exemplo, você passe uma aspas sem fazer escape, essas coisas. Bom, onde o GraphQL funciona? Como eu já disse anteriormente, ele é uma especificação. Então, ele não é um framework propriamente dito do Facebook. Ele só precisa que algum framework em qualquer linguagem, algum pacote criado por terceiros, possam implementar o GraphQL para poder entender o que é uma carry, o que é uma mutation e tudo mais. Dessa forma ele consegue funcionar em basicamente qualquer framework, como o Laravel e o Symfony do PHP, Asp.NET Core, tem o Spring do Java, o Django e o Flask do Python, o Rails do Ruby, e o que eu vou fazer um exemplo daqui a pouco, que seria o Express do Node.js. E o GraphQL ele precisa também de bibliotecas para você poder utilizar ele no front-end para fazer aquela concatenação automática, é, receber dados de forma mais prática e funcional. É... Existem frameworks tanto para Angular, React, Vue.js e até para Android e OS nativo, por exemplo. Bom, agora eu vou fazer um live code aqui, é, ensinando como é que você implementa um GraphQL em express via Node.js, basicamente vai ser tudo em um arquivo só JavaScript, de uma forma bem prática. Para iniciar, eu vou criar aqui uma pasta chamada hum, cpgraphql, já vou dar zoom já quando abrir o editor. Abra aqui o VS Code. Ok, agora eu vou iniciar um projeto Node do zero aqui no meu editor, que seria o npm init. Eu vou colocar um traço f, só para impedir que fique questionando. Ah, qual é o nome desse pacote? Quem foi que criou essas coisas? Eu quero aqui um pack de JSON, pack de JSON normal de um, pacote, de um projeto em Node.js. E assim eu só preciso instalar mais três pacotes. Que seria o Express, que vai fazer o trabalho de ser meu servidor, propriamente dito. A implementação do GraphQL, que aí eu vou poder criar esquemas, tipos e tudo mais, Carries. E o Express GraphQL que vai fazer essa ponte. Ele vai criar automaticamente todo um servidor GraphQL por trás do meu Express. instalou aqui meus pacotes. Agora, o que eu preciso agora é criar um arquivo .js comum. Index.js. Alguém aqui programa gente, JavaScript? Ah, bastante gente. Eu não vou usar a sintaxe mais recente do JavaScript, que seria do S3 para frente, só para ficar mais fácil de entender. Né? Então, inicialmente, eu vou criar aqui um servidor express e query Express, tá fácil de ver aí no fundo? Vou colocar um pouquinho mais de zoom. O terminal eu não vou usar por enquanto. Então... Ok. Criamos um servidor express. Eu vou pegar também o um GraphQL, só para poder implementar aqueles chips. Os chips seriam as queries aqui. Tipo usuário. Daqui a pouco eu vou dizer também implementar uma carry uses para poder criar automaticamente. Require GraphQL. E a integração do Express com GraphQL. Igual a require. Bom, feito isso, eu vou criar um array em JavaScript aqui comum. Eu poderia conectar com o um banco de dados todo bonito, mas só para explicar de forma bem mais rasa assim, eu vou criar um array comum. Mas basicamente quando você retornar algo do banco de dados, você transforma em um array. Isso aqui só você imaginar que isso aqui poderia ser um algo retornando no banco de dados e tudo mais. Vou criar um chamado usuários, que vai ter um ID, vai ter um nome e idade. Vou colocar só mais dois dados aqui. Como falei, isso aqui poderia ser dados retornados de um banco de dados comum. Um aí de 2 Rodrigo. Reinaldo. Ok. Feito isso, a gente vai começar a criar a estrutura do nosso servidor GraphQL. Com isso, a gente vai usar esse var schema igual a é, GraphQL. Isso aqui é aquela variável que eu peguei do pacote GraphQL aqui em cima. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho aqui. Okay. Ponto build schema. Com isso eu vou dizer tudo que o meu GraphQL tem, qual é o tipo de dado que ele pode tanto enviar quanto receber. Só para garantir que está tudo certo e assim já criar toda uma validação automática para mim também. Uma coisa muito legal do GraphQL é que com isso ele também consegue gerar automaticamente uma documentação para você. Assim você não precisa passar mais aquele... Mais usar apps assim para gerar documentação para você. Documentação de API. Eu vou criar aqui um tipo chamado User. Esse tipo tem um id, que é um int, um nome, que é uma string e uma idade, que também é um int. É, eu posso usar um helper aqui do VS Code só para colocar um syntax highlight aqui, poder mudar de cor esse código que eu coloquei entre parênteses, entre parênteses e aspas, que é o gql. Assim ele já muda a cor aqui, o VS Code já vai entender que isso aqui é um código gráfico real, e tudo mais. Eu vou criar um type chamado carry, que aqui eu vou dizer todas as carries que a minha aplicação tem. Uma que vai retornar todos os seus usuários, ou seja, uma carry chamada users, que ela vai retornar uma array de usuários, e uma user que eu espero passar um ID que vai ser um int, e me retorna um usuário único. Bom, feito isso, eu tenho que começar a implementar as minhas queries. Ou seja, o que é que vai ser executado quando eu que quando eu fazer essa query users aqui. Ou seja, o que é que vai ser executado quando eu fazer essa query users lá no meu no front-end da minha aplicação. Vou dizer aqui que vara get users é igual function Estou procurando não usar esses 6 aqui, ou seja, basicamente quando eu executo a carryUsers, get a carry users eu quero retornar todos os meus usuários. Você poderia fazer um select asterisco serias que foram users lá no seu banco de dados SQL, por exemplo. E quando eu executar só um, eu queria receber só um usuário, ele vai executar uma função que por padrão ele vai preencher o primeiro argumento. Attorney. Bom, esse args aqui, ele vai ser um objeto que vai ter um, uma propriedade chamada id dentro dele. Esse objeto seria este id aqui, ou seja, ele automaticamente, você vai poder perceber isso. Quando ele executar a função user, ele vai passar uma, um argumento chamado args, ou qualquer um nome que você quiser, que vai ter uma propriedade chamada id. Com isso, eu consigo pegar nos meus usuários, eu vou usar uma, um pouquinho de programação funcional aqui, só para retornar o usuário que tem o id igual ao id passado, ou seja, dos meus usuários, eu vou dar um find, eu vou querer o usuário que tenha o id igual a args.id. Basicamente, aqui, esse método find ele vai percorrer todo o meu array, eu vou querer só o usuário que satisfaz essa condição aqui. A condição seria o id é igual a orgs.id. Dessa forma, se eu passar um aqui dentro, ele vai pegar o meu array de usuários. e vai pegar o usuário que tem um id igual a um, ou seja, vai retornar esse primeiro elemento aqui Aleph. Aí eu faço um var aqui. É, root. E aqui eu digo como chave vai ser o um nome da carry. Ou seja, quando executar User, que vai ser essa daqui, eu, vou eu digo que ele vai executar essa função, getUser. Então, getUser. Mesma coisa com a users, que vai executar getUsers, no plural. Bom, feito isso, agora a gente vai começar a fazer o Express usar o GraphQL em si. A gente vai iniciar um App Express aqui. e vai dizer que ele vai usar aquele plugin, aquela integração. Use, ou seja, sempre que eu bater na rota GraphQL, ele vai usar esse plugin aqui, Express GraphQL, que eu executei lá em cima. Esse var Express GraphQL aqui. Eles podem receber um objeto com no mínimo três itens, que seria o root value, que seria o root, essa variável aqui. Também tem o esquema. O esquema é o que eu defini aqui, que já vai gerar toda a documentação para mim automaticamente. Type user e as carries. Esquema. Esquema. Ele também espera receber se vai habilitar o GraphQL ou não. GraphQL com i, seria toda uma ferramenta assim que consegue explorar toda a sua API em GraphQL, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Feito isso, eu digo que o app vai iniciar na porta 4000. Pode ser qualquer porta que você quiser também. Aí eu digo, console.log, servidor iniciado em... localhost 2.4.000. Uhum. Ok, feito isso é só você executar o node index.js que já vai iniciar um servidor GraphQL para você. gql-notch-defined. Aqui era só aquele helper lá que eu usei para deixar aqui colorido. Aqui você pode tirar. Bom, aqui iniciou um servidor GraphQL. Agora, aquele GraphQL com Y, seria, hum, ah, aqui é true, coloquei false. Se você colocar false ali, ele vai esperar receber sempre um post. Esse aqui é o painel do GraphQL. Sempre que você vê alguma palestra ou documentação de GraphQL, eu sempre vai mostrar isso daqui, que é tipo um playground assim que você pode executar queries do GraphQL no seu sistema. Eu quero, por exemplo, criar uma carry aqui chamada consulta de consulta usuários. Aí eu digo para ele que ele vai executar a carry users, como eu criei aqui dentro. Ele já entendeu automaticamente que, ó, esquema, esquema. Ou seja, o GraphQL já entendeu que existem as carries, user, users e já vai ter um autocomplete aqui. Como eu criei a tipagem aqui também, eu falei que ah, um usuário tem id, nome idade. Aqui ele já vai ter automaticamente, id, nome idade, já vai criar automaticamente para mim uma documentação. Eu quero pegar todos os usuários e querer retornar todos os dados dele, id, nome idade. Quando eu der o play aqui, você pode ver que ele retornou todos os usuários, com a id idade. Agora, se eu tirar, por exemplo, o id, você vai ver que simplesmente me retornou exatamente o que eu queria. Isso aqui, se você tiver uma conexão mais baixa, ajuda assim, é a economizar bastante dados, por exemplo. Tanto que o seu servidor já vai saber que, ah, é, como ele não vai querer tal campo, eu não vou executar tal coisa no banco de dados, por exemplo. Agora, se eu querer um user, um IG 2 aí ele vai entender aqui que a ah, existe a carry user que espera receber um int se eu passar uma string aqui dentro vai dar um erro Bom, o próprio gráfico já avisa que é um erro porque ele espera receber um int se bem que aqui é sempre double quotes também Você pode ver, ó, esperou um int, mas recebeu uma string. Já fez a validação para você automaticamente. Agora, se eu passar dois aqui, eu quero o usuário com a id igual a dois. Nome, idade. Aí teremos o Rodrigo. Se eu passar um aqui dentro, vai me retornar só o primeiro usuário, com a id igual a um. Exatamente os dados que eu coloquei aqui. Aí você poderia fazer ir no seu banco de dados e retornar só o usuário que tem uma edge igual a 1, um, por exemplo. E uma coisa muito legal é que toda a documentação já fica aqui do lado, no Documentation Explorer. Eu posso vir aqui, se bem que não dá nem para ver direito, carry. Basicamente ele já vê que ah, ah, existe uma rota, uma rota entre aspas, né, chamada users, que vai me retornar um array de usuários, que por sua vez é um int, um string e um outro int. Int-id, string-nome, idade-int também. Eu vou executar de novo o barra-users, porque eu não sei se deu para ver direito ali, já colocado o zoom. Como eu falei, ele executa aqui o id-nome-idade e ali vai retornar id-nome-idade. Agora, como seriam as mutations, né? Como é que eu adiciono dados nessa API em GraphQL? Para isso, eu vou criar aqui mais um tipo chamado Mutation. Por padrão, o GraphQL já vai pegar isso daqui. O tipo que tem o um nome Query e o tipo que tem o um nome Mutation. Eu quero criar uma mutation para adicionar um usuário, por exemplo. Add user. E digo que ela vai receber um nome que vai ser uma string e uma idade que vai ser um número e ela vai me retornar um usuário novo. Ok, feito isso eu tenho que fazer uma função para implementar essa mutation. Posso fazer aqui um var user function e é aquilo que eu falei. Tanto esse tanto esse nome quanto essa idade, os argumentos vão vir para uma variável chamada args aqui dentro. Basicamente, vai ser o primeiro argumento aqui da função. Feito isso, eu vou criar um usuário novo, uh, var novo usuário, que vai ter um id randômico, um número randômico em JavaScript se faz dessa forma, que é o matchFloor, math.random, vezes o valor do random que você quer. Ou seja, eu vou gerar um número de 1 a 1.000 para ser o id desse usuário. O nome dele vai ser args.nome. Como eu falei, isso aqui poderia ser um insert no seu banco de dados, um punch, ou um delete, qualquer coisa. args.nome. E a idade, args.id. A idade. Feito isso, eu dou um punch naquele meu array de usuários. Que se fosse o banco de dados certo, seria um insert. Uh, novo usuário. E aqui eu retorno o um novo usuário. Porque ele vai esperar que eu, rece que eu retorne um, um usuário. Ou seja, obrigatoriamente eu tenho que retornar um objeto que tem um ID, um nome e uma idade. Uh, novo usuário. Isso aí você pode usar já para no seu front-end usar o edit do usuário criado e já criar uma página para ele e tudo mais. Criar um link. eu falo que ah, quando eu executar a carry com a mutation com edge user, eu vou executar essa função, addUser. E já é tudo documentado para mim automaticamente. Agora eu posso parar meu servidor aqui em Node e iniciar ele novamente. Iniciado em Localhost 4000. Feito isso, você pode ver que na minha documentação automática, já criou aqui um tipo mutation, que é o EdgeUser, que ele vai receber um nome e uma string e vai me retornar um usuário. Automaticamente ele já faz isso. Argumentos, tã -tã, e o tipo dele. Eu posso fazer toda uma pesquisa aqui na minha documentação que foi gerada automaticamente. Isso aqui já é padrão do GraphQL. Agora eu vou criar aqui uma mutation, adiciona usuário, ela vai esperar receber duas variáveis, uma vai ser o nome, que é uma string, e a outra vai ser uma idade, que é um int, de user, é bem engraçado isso aqui porque no primeiro você declara a variável primeiro e aqui você usa em segundo, idade eu vou querer me retornar o id, a idade e o nome do usuário criado. só isso daqui. Ok, como eu coloquei aqui que eu vou utilizar variáveis, eu posso preencher aqui as variáveis da minha query, que seria a variável nome. Uh, yeah. Eduarda... idade 20, ou seja, quando eu executar essa query aqui, ele vai automaticamente preencher essas variáveis com o que eu coloquei aqui, assim eu não fiz nenhuma concatenação e nada que possa dar erro numa uma front-end também. Agora eu vou executar aqui, você pode ver que adicionou um usuário novo, que retornou exatamente na forma que eu coloquei, primeiro id, depois idade, depois, ID, depois nome, igual aqui do lado, e quando eu executar novamente a minha consulta usuários, você pode ver que vai ter um dado novo criado. Que aqui, id 157 Eduardo. Mesma coisa, se eu consultar um usuário com id IG igual a 157, vai me retornar só o usuário com id que seja igual aquele. Você pode ver que eu não criei nenhum endpoint, não precisei precise especificar post, é, push, post, delete, nem nada que tenha no REST. Agora, supondo que eu queira deletar um usuário, vai ser basicamente a mesma coisa. Eu vou criar aqui uma mutation chamada. Delete user. Eu vou passar o id dele. Que para mim retornar vai ter que ser... Obrigatoriamente, o que quer que você retorne alguma coisa. No caso, eu vou retornar um usuário, mas vai ser um usuário com id igual a nulo. Posso fazer aqui uma vara. Delete user. Arags. Ok. Bom, agora eu tenho que fazer, fazer a minha variável usuários, ser todos os usuários menos o com IG passado via argumento, né? ou seja, eu vou ter que fazer um filter nele, isso aqui já é um JavaScript um pouquinho mais avançado, mas se fosse um banco de dados normal, vocês só daria um delete no nosso banco de dados, basicamente isso. User, ou seja, vai tornar só os usuários cujo ID não seja igual ao id passado como argumento. Argumento aqui, args.id seria este id aqui passado. E aqui eu faço um return id nulo. Aqui é a mesma coisa, eu vou preencher meu root para o GraphQL de criatura de documentação e saber que essa não existe também. Hum, hum, hum. E basicamente isso, aqui eu já posso parar, agora a documentação já vai saber que existe esse mutation aqui, delete user, ele já vai saber que, ah, eu poderia também colocar uma descrição aqui para poder documentar realmente esse API, mas só dele já documentar para mim automaticamente tudo que eu envio, que eu recebo, já é muito bom. Agora eu vou criar uma mutation aqui baseada naquela. Apaga o usuário, id, int, é que eu espero que me retorna isso daqui retornem só o IG, que por sua vez vai ser nulo. Porque obrigatoriamente tem que retornar alguma coisa no GraphQL. Aí no caso, aqui é JSON puro. Então, IG. Eu vou querer pagar o usuário com a um IG igual a 3. Ou seja, quando executar aquela mutation, ele vai pagar o que tem um IG igual a 3, que por sua vez seria esse Reinaldo. Executa aqui. Você vê que Executou o delete user, retornou o user igual a nulo como eu queria, e quando eu consulto, der o consulto usuários de novo, ele vai me retornar somente o primeiro e o segundo usuário. Ah, bom, esse código está todo internamente no meu GitHub também, eu já coloquei lá. Basicamente você pode acessar ele em as.dev/talks que vai ser vai ter o um link para esse código lá no meu GitHub, que você vai poder analisar melhor, vai ter os slides lá também, tudo. Aí, como eu falei, o GraphQL ele te ajuda bastante nessa, no, no trabalho em equipe em geral, porque, como eu falei, ele vai documentar automaticamente sua API e você não tem aquele monte de, de endpoints. Você pode ver que é, basicamente, você mandar um post para a sua aplicação barra GraphQL. Ele já cria todo o endpoint aqui para você automaticamente. Ele também já está integrado nas APIs do Facebook, GitHub, Shopify e várias outras. Também existe um projeto muito bom que é o Apollo, esse projeto procura tanto criar implementações de back-end, tanto para o seu front quanto para o seu back-end, ele já tem integração nativa assim com o React também, e tem gente que fez a implementação dele para Vue, para Angular também, Apollo Docs. Client, Feature, Advanced, Você pode ver que se você tiver uma aplicação em React, por exemplo, você vai usar basicamente ela dessa forma. Você vai criar um import GQL, que já é um JavaScript um pouco mais avançado, né? Que aqui ó, você pode ver que aqui é uma carry como eu criei, uma carry dogs que retorna um id, e aqui eu acho que é a raça dele. Aqui no React, você vai colocar, por exemplo, um componente chamado carry, que aqui você vai executar o, do, o dogs.map, que seria, iria retornar uma array de cachorros, que aqui vai ter o, a id dele e a raça dele. Tem a opção de você fazer cache também, refresh e tudo mais. É bem legal você usar o Apollo também no front-end, porque você não sente que ele tem um reload. assim. Tem um projeto um pouquinho mais complexo que eu fiz, que é o... Laravel viu o boilerplate. Que eu posso. Uh, Norman admin.exemplo. Exemplo. Que se você vier aqui na aba network, você pode ver o GraphQL funcionando. Admin. Aqui, por exemplo, ele me retornou uma lista de usuários, e-mail, user type e tudo mais. Eu coloquei ah, aqui a paginação, só me retornar 10 itens, e se você ver aqui, ó, ele bateu numa rota chamada GraphQL, que por sua vez, ela possui a carry que executou, que seria a carry Fat users, eu não sei se consigo mostrar muito bem aqui. Um, GitHub.com, parabéns ao Aqui é uma implementação que eu fiz de GraphQL no front, usando o Vue.js e back-end usando o Laravel, que é um framework PHP. Posso vir aqui em Resources, é, Assets, Vue, GraphQL. E é basicamente dessa forma. Toda a operação da minha aplicação seria uma carry ou mutation. Que eu adicionaria um usuário também executando uma mutation e consultaria usando as carries. Aqui eu posso ver uma carry aqui. Basicamente, o que fez a minha página ficar dessa forma, com uma lista de usuários, é basicamente essa carry aqui. Fetch users. Que você pode ver que... Eu declarei aqui uma query em GraphQL, que ela vai receber essas, essas variáveis aqui: limite, page e a busca. O limite seria isso daqui. Se eu alterar isso daqui, ele já vai automaticamente fazer uma requisição para mim. Que altera a página e passa a exibir 15 pessoas aqui. Se eu colocar 20, mesma coisa. E eu posso fazer uma busca também. Posso retornar, por exemplo, só ada, você pode ver que retornou ada e esse último aqui. Você pode ver que mandou uma outra GraphQL aqui, executou novamente essa carry, fetch users, que tem users, periusers, users total, e o data seria um tipo de usuário, né? Que tem um id, name, e meio exatamente o que eu exibo aqui, o id então, oculto, name, e tipo dele. Você pode ver aqui nas variáveis, eu passei search ada, ou seja, ele já executou, foi no banco de dados, fez um select like name igual ada e passou a executar só os que tem ada aqui. mesma coisa mutations, quando eu quero adicionar um usuário, eu fiz aqui o edit, delete e add user. Add user. Aí quando eu clico aqui e vou em adicionar, eu já preencho automaticamente teste, teste, coloco o tipo dele e dou em enviar você pode ver aqui no gráfico ó, ele executou uma mutation mutation, edge user acho que isso aqui não dá para dar zoom também executou uma mutation aqui, ó, edge user ele passou aqueles dados, variáveis passou, e-mail e-mail que eu coloquei name e a senha, teste, teste o tipo que eu selecionei Isso fica muito bacana também, porque automaticamente ele vai cachear tudo o que eu fazer aqui. Ou seja, se eu ir para a página 2, vai demorar um pouco. Mas se eu voltar para 1, um, já carrega na hora. 2. Novamente. Ah tá, esse aqui é que não é o User GraphQL. Okay. Se eu ir para o 2 aqui, carregou, mas se eu voltar para o 1, um, já carrega na hora. Ou seja, já fez o cache para mim automaticamente. Isso aqui é muito legal para você causar uma impressão melhor para o seu usuário, que a sua aplicação está carregando na hora, por exemplo, está consultando um banco de dados novamente. Então, o que eu iria falar é basicamente isso. Alguma dúvida? Ah, então, sobre segurança, você consegue normalmente enviar um token authentication, né? Sabe o header do, da aplicação que você envia numa requisição? Você consegue colocar qualquer header que você quiser nessa... Qualquer carrier que você fazer. Mas também você pode colocar um authentication lá que a cada requisição vai enviar esse token junto e assim vai poder tipo, retornar dados só do usuário logado, por exemplo. Então problema de segurança assim eu não vejo nenhum, porque no REST é quase sempre a mesma coisa. Você usa um token authentication que consulta. Hã? A documentação dá para bloquear para ter acesso apenas autenticado. Sim, sim. Tanto que se eu colocar um falso aqui, o meu GraphQL já não vai, não vai funcionar mais, ó. Falso. Quando estiver em produção, você pode só colocar um falso aqui iniciar seu servidor. Agora quando eu dou um F5 aqui, ele vai uh, localhost 4000 barra se eu dar um enter aqui, novamente vai mais executar toda essa interface para mim. Ó. Você viu que deu falha. Ele vai receber, espera receber somente posts, não gets, entendeu? Mais alguma dúvida? É, com relação a esse é, recarregamento de dados que você falou que está em cache, é, a própria consulta que você já fez, já fez esse tratamento. Mas quando fizer um insert, um delete, um update, tem que fazer essa consulta novamente ou o próprio cache consegue identificar dinamicamente? Como então, é que... geralmente quando você envia um update, um delete, você vai mudar pelo menos o ID, né? Pelo menos o ID você muda, então não tem uma necessidade, assim, de... Não tem por que se preocupar com isso, né? Eu não vai cachear. Se você mandar um delete com um ID igual a 2, não vai ser a mesma coisa que o delete igual a 3. Ele vai impedir que você envie novamente, né? Mas você pode desabilitar também essa função de cache. Isso aqui é algo do framework Apollo, né? Entendi. É, e outro, assim, eu vejo muito a simplificação da utilização de APIs. Né, Para mim, pelo que eu consegui entender, conhecendo um pouco de GraphQL. Hum. Mas você chega a ter esse trabalho de sempre mapear a sua mutation com a função que você está tendo. Sim. Qual é o, a complexidade, por exemplo, de uma API muito grande? Seria interessante continuar usando o GraphQL? Ou só por conta da documentação que ele já traz internamente, é interessante continuar utilizando ele? Sim, sim. O GraphQL é bem pensado para coisas mais escaláveis, assim, por exemplo. Eu tenho um projeto que eu fiz aqui, que é um projeto maior, né? Basicamente, em projetos maiores, você não vai deixar tudo no mesmo arquivo. Você pode, Como é JavaScript, você pode separar tudo em módulos, normalmente. Aqui, por exemplo, o que eu fiz é o traço check-in. Basicamente, eu criei uma pasta GraphQL. Aí ó, tem um tipo membro e tem um tipo evento, não é tipo, só tipo user, né? Tenho dois tipos aqui, eu posso separar em pastas diferentes. Dentro desse tipo aqui, do tipo evento, eu vou declarar o esquema dele. Ah, tipo evento tem todos esses dados. Tipo evento tem todos esses dados, evento put. É... O GraphQL também tem especificações para você fazer o upload de arquivos também o de event, o pdf event, basicamente tudo que foi relacionado a evento, eu vou mandar para essa pasta, aqui, para esse arquivo aqui, que é o, esse index.js, e aqui vai executar tudo que for relacionado a eventos, e nesse outro index.js, eu vou executar tudo que é relacionado a usuários, e você pode quebrar mais ainda, se você quiser, você pode deixar cada mutation em um arquivo, cada carry em um arquivo diferente, só dar um require lá do node.js que funciona normalmente. Mais alguma dúvida? Você passou bem rápido sobre o arquivo, como seria a implementação para você, você enviar e é, conseguir ler um arquivo também? Cara, passou um carro, agora eu não entendi nada. Você passou bem rápido é, a implementação para enviar arquivo e também é, receber pelo GraphQL um arquivo, um Base64. Dava... Sim, sim. Você consegue, geralmente, cada formulário em HTML, quando você envia um arquivo via... Como é que fala? Quando você envia um arquivo via REST, geralmente é um negócio chamado formdata, né? que Você vai colocar lá um arquivo que o usuário colocou input, essas coisas. Então, input type file, basicamente você pega esse valor que o usuário inseriu, você vai pegar o arquivo dele. Aí você envia uma requisição, é, por exemplo, que vai ter um campo file, que vai ter esse arquivo, file name que vai ter outros, essas coisas. Aí, basicamente, aqui tem um pluginzinho é um pluguezinho do próprio Apollo no front né? evento, esquema, que seria o upload sheet aqui. Você vê que é um file que é do tipo upload aqui. Ou seja, ele vai receber, esperar realmente receber uma, um, uma requisição que tem um campo file, que seria um campo de formulário normal do HTML, e vai ter um arquivo dentro. E aqui eu faço esse tratamento. 1... 2... upload file, sheet. Aí você vê que você usa funções no Node JS mesmo, né? Aqui eu peguei o arqui, o, do args o meu, o meu file, Aqui eu crio um createReadStream, fileName, que são coisas do próprio Node.js e você vê que eu salvo o arquivo nessa pasta aqui, que seria a pasta de usuários, barra upload, barra nome do arquivo. Mas é basicamente isso, você vai, quando você envia um arquivo via REST, geralmente você usa um data né? Ou então você encontra tudo em base64, mas no, nesse caso você consegue enviar um data normalmente e o próprio, o próprio end com esse plugin, vai conseguir entender que ah, isso aqui é um arquivo, então eu vou tratar esse campo do gráfico real como se fosse um arquivo que pode ser movido para um servidor e tudo mais. Mais alguma dúvida? Bom, acho que é isso então.